No Laboratório de Nanoestruturas Optoeletrônicas, em parceria com o Laboratório de Sistemas Nanoestruturados pertencentes à Universidade Federal de Santa Catarina, foi desenvolvida a síntese e estudo de nanocompostos poliméricos com pontos quânticos de carbono, o qual foi dirigido por mim, acadêmica do curso de Engenharia de Materiais, Jaqueline Vanelli, e pela orientação da professora doutora Lara Fernandes dos Santos Lavelli. Diante da corrida tecnológica atual, em busca de inovação de dispositivos eletrônicos usuais, os semicondutores tradicionais possuem suas limitações. De forma alternativa, visa-se a substituição dos mesmos provenientes de metais pelos semicondutores orgânicos, conferindo flexibilidade, transparência, menor impacto ambiental, entre outros. A proposta da pesquisa é a fabricação de um filme fino e nanocompósito polimérico à base de polipirrol e pontos quânticos de carbono fotoluminescentes para o estudo de suas propriedades elétricas e óticas. A síntese dos pontos quânticos de carbono utilizada na fabricação do compósito se deu pelo método estático, sendo aplicada uma tensão de 30 volts entre dois eletrodos de grafite submersos em água deionizada. O sistema foi mantido por 50 horas e, por reação de esfoliação dos eletrodos, os pontos quânticos de carbono são obtidos em suspensão aquosa. O eletrólogo utilizado para a eletropolimerização dos filmes de pólipole e drop casting consiste em uma solução contendo pirol, DBSA e água deionizada. Já para o compósito, com a incorporação simultânea dos pontos quânticos de carbono durante o processo, no processo, utiliza-se um novo eletróido, que difere apenas na substituição da água pela síntese preparada anteriormente. Na fabricação do eletrodo de trabalho, o substrato silício tipo P é fixado na extremidade de uma de inox, utilizando uma liga de galho índio como junção. A fim de delimitar a área eletroativa, uma fita dupla face é perfurada com 8 mm de diâmetro e posicionada sobre a área central do silício, isolando hermeticamente todo o restante do conjunto. Utilizando a voltametria cíclica, pode-se obter o melhor potencial para a deposição dos filmes. No caso, a oxidação tem início em 0,6 V, mas em 0,8 V há a certeza da deposição homogênea. Como potenciais elevados podem estar interferindo na homogeneidade dos filmes, para fins de comparação, a fabricação do compósito também foi realizada no potencial de 1,8 V, que compreende a superoxidação. A fabricação dos filmes se deu pelo método potenciostático de cronoperometria, onde a medida se estendeu até a deposição total da carga pré-definida. Foram produzidas amostras variando o solvente, o resultado a ser obtido, a voltagem e a carga, e realizadas análises de perfilometria, espectroscopia de impedância, microscopia ótica e confocal. A análise de perfilometria mede o gradiente de altura do filme a partir da varredura unidimensional. Dessa forma, foram obtidos dados de três pontos distintos de cada amostra. A partir da linearização desses dados, é possível inferir a dependência da de espessura em função da carga, a qual tende a ser maior em cargas mais altas. A análise de microscopia ótica revela a variação de coloração circulares na amostra, justificado pelo fenômeno de interferência ótica, gerado nas diferentes espessuras no filme, que por sua vez, decorre dos efeitos de borda na região de transição da fita com o silício. Dessa forma, a deposição tende a iniciar nas bordas, mas mantém uma maior homogeneidade na parte central. Já nas amostras por drop casting, foi observada a oxidação por secagem, o que pode justificar a piora na sua condutibilidade, relatada a partir da espectroscopia de impedância. Nas bordas, há também a formação de algumas estruturas que se autoordenam semelhantemente a fractais, os quais são acompanhados da aniquilação da fotoluminescência. A partir de espectroscopias de impedância são obtidos os diagramas de Nyquist, onde pode-se inferir informações a respeito da contribuição capacitiva e de resistência à transferência de carga do material, sendo estimada avaliando-se o diâmetro do semicírculo. Comparando diferentes cargas, nota-se uma grande disparidade entre as curvas de 20, 30 e 40 para a de 10 microcoulomb, sendo esse último o menos condutor. Como a carga influencia majoritariamente na espessura do filme, acredita-se que o incremento de material ocasiona uma compactação da cadeia polimérica do polipe-roll, facilitando assim a passagem de elétrons e aumentando a sua condutividade. Comparando os diferentes métodos, é nítida a disparidade do filme com deposição por dropcasting em relação aos demais, sendo pior condutor que o próprio polímero. Em relação aos outros dois métodos, nota-se que o incremento da carga resulta em um aumento da condutividade para o compósito de incorporação simultânea, corroborando com os dados apresentados. Ao contrário da situação anterior, quando utilizado 1.8 volts, promove-se a degradação do polímero, apresentando baixa condutividade em relação a 0.8 volts, pois não funciona mais como um semicondutor, podendo assim analisar quase que unicamente as propriedades elétricas dos pontos quânticos de carbono. As análises de microscopia com focal nas amostras com incorporação simultânea, observam-se muitos pontos emitindo intensamente com um padrão razoavelmente homogêneo. Ao se comparar cargas distintas, nota-se uma diminuição da quantidade, porém, a intensidade dos agregados se mantém. Nas amostras por drop formaram se apenas poucas e pequenas estruturas, não tão intensas quanto as amostras de incorporação simultânea. Acredita-se que a fraca emissão da PL nessas últimas pode estar associada tanto aos indícios de oxidação quanto às agregações dos pontos quânticos de carbono em fractais, observados nas imagens de microscopia ótica. Ante o exposto, o desenvolvimento desse projeto demonstrou a viabilidade do método de eletropolimerização com a incorporação simultânea de pontos quânticos de carbono para a fabricação de nanocompostos em filmes finos. Foi possível observar que as características dos filmes são bastante sensíveis aos parâmetros de fabricação. Desta maneira, os métodos de caracterização empregados são essenciais na otimização das propriedades elétricas e óticas das amostras. Obrigada pela atenção e até a próxima!